Doze dias depois é a hora da despedida na Estação Espacial Internacional. and hugs, final farewells before make their way into their return craft. Get ready. A atriz e o realizador russos regressaram à Terra na nave Soyuz MS-18, acompanhados por um cosmonauta veterano em missões espaciais. Aterraram este domingo no Cazaquistão, depois de uma experiência única e de uma missão inédita, gravar o primeiro filme no espaço. Приземлились. Все было более чем штатно. Олег молодец. На самом деле мне немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже вот когда, когда уже это все заканчивалось, уже не хотелось расторговать. Весь этот полет как совокупность запоминающихся моментов, сложностей, которые было интересно преодолевать. И э, взлеты, посадка, это, конечно, что-то абсолютно не. O desafio é o nome previsto para o filme do realizador Klim Shipenko com a atriz Yulia Peresild. Conta a história de uma médica que tem que viajar até a Estação Espacial Internacional para salvar a vida de um cosmonauta. Uma aventura cinematográfica que é também mais um episódio na rivalidade entre Rússia e Estados Unidos na exploração do espaço. Um desafio agora concretizado pelos russos, poucos meses depois do anúncio de que em breve Tom Cruise vai rodar um filme a bordo da Estação Espacial Internacional numa parceria com a NASA e a empresa SpaceX do multimilionário Elon Musk.